Olha os menores, como é que ficou Tudo mudou, a gente superou Sofrer faz parte, minha fé é forte Olha como ela me ajudou Vivência dos becos da vila, minha mãe rainha Menor acredita no sonhos, Se sonho tu não acha na padaria Por isso que eu corro, por isso eu confondo Jamais, mas hoje sabe que eu vou chegar e eu tô eficaz Eu não volto nunca mais, mas eu não vim aqui à toa E eu já desisti de esperar uma rima boa Cê nunca manda, cê só desanda Sinceramente em cima desse vídeo, o Léo já te comanda, seu otário Cê sabe que cê vem meter no barra Mas no final de tudo isso daqui não é só barra Olha só a banda na palinha Cê não era corintiano, flamenguista, esse moleque é cordeirinha Não se assemelha, olha só né meu mano, eu mando a rima, agora é Brasil, mas um dia atrás torcia pra Argentina, não torcia pra Argentina não, em coma, eu que sou Pereira e você que é o Maradona, você vai me entendendo como eu faço, nessa noite não, eu sou goleiro que fecha, eu sou o passe, é todo mundo, é o passe, pode passar, lamento, realmente saiu é o passe, pra mim é uma perca de tempo, você não tá me entendendo Que eu, eu não perco meu tempo Você não cola no recreio Mas você tem que entender que agora Nessa batida, o rap é uma escola E eu tô ligado que você sempre foi compromisso. Oh! Oh! Salve de um barra, oh! oh! oh, yeah, oh. Cabé, 1 a 0, mano. Terminou, oh! comenta. Chegando no caixão, mas espera, com calma, que eu vim tocar sua alma. Mais do que a mensagem, manda? Eu isso com calma, muita calma. Pra não truplicar nesse espaço, pois vou te explicando qual que é o compasso. Esse é o primeiro, já tá contando essa vitória, aí, tiozão. calma, calma, eu acho que se acelerou para o um coração. Eu não acelerei o coração, eu vou falar pra tu, é que agora soltar um a coleira do Pitbull, Você vai entendendo com o sabe que hoje na batalha o meu cabeça fica um pedaços. Nossa, chegou e deu uma aula, vai ver dentro do quintal da placa atrás é o um João, Não tá te entendendo, vai tomar no cu, e olha, esses papos decoraram de Pitbull, ah, isso é Engano. Sinceramente mano, olha só que eu vim acabar com teu teus planos já nem sabe o que você fala Eu já vi que em questão de segundo round de disposição deu bala Ah, você que tá contando com a vitória e tá à dor. Cê sabe né, você não é doou dessa é pessoa E hoje esse o que é uma canoa Como eu disse pra você, você veio à toa uh! É, amanhã o segundo round Vamos para a votação, entendeu? sincero. Começou aqui, vamos aqui. Quem acha que o Léo Cambé foi mais criativo no segundo round e faz barulho? Quem acha que o Cássio foi mais criativo no segundo round e faz barulho? É, grito maior foi pro Cássio. Vamos ver jurados. 3, 2, 1. Um pra pra cá. Cássio, dois pães. Terceiro round, faz. Aquele grimão, hein? Aquele grimão, hein? Aquele grimão, hein? Hein? hein? Quero ver. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver. Sangue! Eu quero ver, eu quero ver. Sangue! Quero ver, quero ver. sangue! Pode pá, mano, é sem passar so -se um Já que geral quer ver sangue, então vou arrancar um pouco. É, tá ligado, cê não vê, tá treta essa letra aí. Pra combinar com o casaco pro seu lado, hoje deu zebra. Olha só em minha mente é o universo Deixa eu te falar, segurar esse P.O. Oh, nem queria rimar mais do que eu já tô com Dó Você sabe... Que a sua rima é dramática. Que a mensagem vai ser lágrima das páginas. Quando lê um livro, esse é o Libertrick. Pra fazer, cê sabe que o rap eu suspiro. Eu vivo, mas eu vim trazer minha vivência. Independente ou nem me Vida a transparência. Você sabe quanto isso é resistência. Então, o meu rap é só mauzô. O que é eloquência. É, é eloquência, essa que é a experiência. Mas em questão de tudo isso, junta a ideia Cair, mas eu escrevo até um cair Mas ah, sabe que agora eu fico pra falar. Essência, eu vou juntar com o narguile e o carvão e vou carburar. Mandar pra minha mente igual o Beck. Você tem que entender Com todo jeito homem sem moleque. Já falou de narguile, você perdeu a disciplina. Sinceramente, mano, tá ligado? Não desanima. Olha só, nem é papo de autoestima. Mas tira a sua boca do meio da mangueira e manda logo as rimas. Ah, Caralho, você não vai pegar o bala Ah, como que eu não tô bem aqui nessa situação? Você fala que eu não tô bem, que eu não sou bom Então foda a sua, sua opinião Você sabe quanto isso, me acompanha Você não pode gostar de mim Eu tô feliz se eu agradar a minha mãe É isso, é isso, mano Ah, essa vai virar meme. <risos> cara é bravo, mano Vamos pra votação, porque na batalha do cara é só um o outro Começou aqui, né, parça? Então vamos aqui. Quem acha que o Léo Gabriel foi mais criativo no terceiro round e faz barulho? Quem acha que o Cássio foi mais criativo no terceiro round e faz barulho? Voto da galera foi no Cássio. Jurado! dos 2, 1! um... Cássio! Próxima fase, mano! de Tamo junto, mano! Parada